Cara, por que, que vídeo tem que ter capa e no final você fala assim: ah, curte aí o vídeo, assina o canal, compartilha. Podia falar assim, né? Sabe como é que é a final de vídeo, né? Like, compartilha, assina. Peça nos seus motivos para fazer isso ou não. Por que você fica mandando nas pessoas? Por que você tem que falar assim? Ah, cara, compartilha aí. Eu sei, é verdade que as pessoas compartilham, curtem e assinam mais quando você pede para as fazerem isso. Porque você não pensa nisso. O que vai acontecer se eu assinar? Vou ter que pagar? Não paga nada, né? Mas as pessoas pedem porque isso meio que é um negócio: esse negócio de fazer vídeo, né? E você, você tem mais valor quanto mais like, quanto mais view, quanto mais assinante, principalmente mais view você tem. E daí o pessoal pede para compartilhar também, eu já raramente peço para compartilhar. Eu acho que não é o melhor jeito de fazer canal, não para alguém como eu. Se você quer fazer um negócio, quer ser um trabalhador daquilo, até pode ser. meu objetivo aqui não é esse, eu acho que o objetivo da maioria das pessoas ao fazer um canal no YouTube não é esse, ficar famoso, até porque pouca gente vai ficar famosa em qualquer coisa que você vai fazer, então a chance de ficar famoso ou famosa é pequena. Eu acho que a gente tem que fazer o vídeo, como eu vi um artigo da Bia Grande, eu vou catar o link eu vou colocar aqui na descrição que ela viu uma menina falando que fazia canal tinha canal no youtube há três anos e tinha 63 assinantes e ela estava toda feliz com isso e o amigo dela também achou muito legal e a bia a princípio como com a maioria das pessoas assim: caraca que loser três anos ela tem 63 assinantes e ela ficou chocada como muita gente provavelmente ficaria chocado ou com pena né mas ela era mais esperta do que isso porque os dois estavam felizes com aquele número. Porque você não faz para. A maioria das pessoas não vai ter 20 mil assinantes, 100 mil assinantes. Você só ganha alguma coisa quando você passa de um milhão, dois milhões, três milhões de assinantes como no, no, no seu canal no YouTube. Principalmente se você tiver view, você pode ter 3 milhões de assinantes, 5 mil views, não vai valer nada, tem assim, que ter bastante mil. Então se você quer fazer um negócio, tudo bem, vai pedindo lá para a pessoa assinar e compartilhar. Mas o que eu quero mesmo é fazer vídeos para compartilhar o que eu estou pensando, organizar meus pensamentos, eu acho que a maioria das pessoas é assim. Ela quer ser vista por uma meia de pessoas, você quer ser visto por pessoas que vão te achar legal. Se existem 100 mil pessoas que acham seus assuntos legais, que acham seu jeito de colocar esses assuntos legal, aí você vai ter 100 mil assinantes, e isso vai ser ótimo. Você, caramba, tem 100 mil pessoas que acham mais ou menos como eu, eu acho, que tem o mesmo tipo de linguagem, dá uma sensação de pertencimento, mas só de ter 100, 200, 500 estranhos, mil estranhos, mil pessoas que você não conhece, curtindo teu vídeo, assinando teu canal, já é muito maneiro também. Mil pessoas, gente, até pouco tempo, uma vila inteira de, de pessoas não tinha mil pessoas. Eu vi um vídeo outro dia até pouco tempo, vi um vídeo outro dia da menina que morava lá em Yukon, que a cidade tinha 1.400 pessoas. Gente, eu tenho 700 assinantes, metade da cidade da mulher me assina. Pô, é muito legal isso. Tudo bem que deve ter um monte de assinantes que não... Quer dizer, tem um monte de assinantes que não vê. O que me vê mesmo são uns 50, 60, 50, 60 pessoas. então tem sei lá, assim, vou mudar o jeito de terminar os vídeos. Vou terminar falando alguma coisa tipo Se você quiser, dá um like. Se o vídeo te tocou, dá um like aí. Se o vídeo não te tocou também, vai embora. Grosso isso. <risos> se você quiser expressar você, alguma sensação aí, você dá um like, dá um dislike. Se você quer ver outros vídeos desses, quer ser avisado ou avisada, dá aí uma assinada no canal. Se você pensar, pensou em alguém quando viu o vídeo, compartilha. É uma coisa que a gente deve ter com padrão, né, cara? Curtiu, curtiu, não curtiu, descurtiu. Tá vendo sempre o canal da pessoa, dá uma assinada lá, da pessoa. E achou, pensou em algum, alguém quando estava tá vendo o vídeo, compartilha por e-mail que seja. Não precisa compartilhar com o mundo. Não. Ah, fulano, fulana... Pensei em você vendo esse vídeo, o amigo ou amiga vai ficar legal, vai ficar feliz. Ah é? O final. O final, se você gostou do vídeo, dá like. <risos> Bye, tchau. Oh, agora o finalzinho daqui é igual, aquela coisa de ficar pedindo like, assinar e compartilhar.